a Nintendo teve inúmeros sucessos em toda a sua história mas não há a menor dúvida que o Famicom foi a mais importante delas pois além de direcionar de vez que o ramo da empresa eram os videogames a tornou uma marca conhecida em todo o planeta com sua versão ocidental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 No final dos anos 70 e em toda a década de 80, a Nintendo não era capaz de produzir e desenvolver a grande maioria dos componentes eletrônicos mais complexos que utilizava. Por isso, em 1977, se uniu a Mitsubishi para a fabricação do seu primeiro videogame, o Color TV Game 6 e o Color TV Game 15 que eu já falei aqui no canal que eram apenas clones de Pong licenciados pela Magnavox no entanto, Hiroshi Amauchi, presidente da Nintendo na época queria a todo custo fabricar produtos originais, pois pagar pelas licenças desses videogames era um custo muito alto em sua avaliação. Graças a esses videogames, duas coisas muito importantes aconteceram. A primeira é que deram sobrevida à empresa, já que estava em sérias complicações financeiras, por causa da crise do petróleo e outras coisas que eu já falei com vocês. A segunda é que discretamente a Nintendo entrava no ramo de entretenimento audiovisual visual Hiroshi Yamauchi estava fascinado por esses clones de Pong pressionava todos os engenheiros a trazer novas ideias e que olhassem em todas as direções, pois queria que inventassem algo relacionado a videogames. Mas teriam que ser baratos e novidades. Nessa época, as calculadoras eletrônicas faziam um tremendo sucesso aqui no Japão. Tinham o tamanho de um cartão de visita e custavam cerca de mil ienes, ou quase 10 dólares. A maioria das empresas eletrônicas produziam essas calculadoras. Gampei Yokoi, um dos engenheiros da Nintendo, achou que poderia usar a tecnologia dessas calculadoras em algum tipo de jogo eletrônico mas, como diz para vocês a Nintendo não conseguia desenvolver os componentes e então, teve uma ideia, utilizar o que já era produzido em massa e até era obsoleto, e adaptar aos videogames que estavam produzindo acredite, essa solução acabou sendo base de todos os produtos Nintendo e vou dizer para vocês, pode-se dizer que isso acontece até hoje a partir de peças Sharp de calculadoras eletrônicas Yokoi construiu os menores jogos eletrônicos já vistos no mundo até então tinham o mesmo tamanho das calculadoras um relógio digital no canto não era muito fácil de mexer pelo tamanho mas era barato e a Nintendo vendeu para o mundo todo o Game Watch apesar do sucesso estima-se que quase metade dos aparelhos vendidos no mundo eram piratas. Mas mesmo assim, a empresa faturou muito. Com o sucesso do Game Watch, a Nintendo queria abocanhar uma parte do grande sucesso que havia no mundo na época em matéria de jogos eletrônicos. Os fliperamas. Primeiro com o jogo Wide Gamma. Depois, Hellfire, xerife. E por último, Sky Skipper. Nenhum desses jogos chegou perto do concorrente Space Invaders, mas foi bom para Nintendo aprender a desenvolver os jogos, mas os arcades iam ficar para depois, pois nos Estados Unidos Começava os aparelhos de videogame com cartuchos intercambiáveis. Ou seja, o mesmo console rodava vários jogos. Bastava trocar a fita. Até aquele momento, a Nintendo só tinha produzido máquinas que possuíam apenas um jogo. Ou variações de um mesmo jogo. Como era o caso dos clones de Pong. Mas isso era algo novo e desafiador. E a chegou a dizer... Que essa nova tecnologia garantia que nenhum produto nintendo ficaria velho ou ultrapassado desde que jogos interessantes não parassem de ser produzidos mas era preciso conhecer o funcionamento desses aparelhos as principais cabeças da nintendo passaram a viver na empresa masayuki uemura hiroshi imanishi e ganpei okoi estudaram incessantemente esses aparelhos e constataram que eram um computador e que havia muito mais potencial que apenas rodar jogos para vocês se situarem nessa época início dos anos 80 os principais concorrentes da Nintendo eram Atari 2600 e Commodore no Ocidente e no Japão Cassette Vision da Epoch o Intellivision da Bandai o Game Personal Computer M5 da Takara o Pilta da Tome e o aparelho em parceria da Cássio e da Sharp o MSX todos concorrentes de peso e com aparelhos incríveis mas Yamauchi deu três ordens primeiro o aparelho tem que ser barato em torno de 10 mil ienes quase 100 dólares o que era menos de um terço do preço dos concorrentes segundo o aparelho não poderia ser copiado por pelo menos um ano o que obrigou todos os engenheiros a desenvolver componentes únicos para esse aparelho e a terceira que fosse chamativo para as crianças. E tivesse o design de um brinquedo. A primeira ideia era que fosse um aparelho de 16 bits, Mas sairia muito caro. Decidiu-se por um de 8 bits, então. Menos poderoso, mas uma tecnologia barata já na época. Os engenheiros de jogos de arcade foram obrigados a inventar jogos mais criativos. Utilizando menos hardware. O Emura ficou responsável por mudar o conceito desses profissionais. Não eram mais os jogos desafiadores que interessavam, pois o objetivo não era mais papar fichas ou moedas de CINs e sim prender o jogador ao jogo. Tinha que ter mais puzzles, tinha que desafiar mais a mente. Os primeiros jogos caseiros da Nintendo tiveram o conceito o Emura. Para vocês terem ideia, o Emura passava cerca de 18 horas todos os dias com esses Engenheiros. Por fim foi escolhido um microprocessador relativamente padrão, o chamado 6502. Esse chip de baixo custo sozinho seria incapaz de atender todas as exigências de um videogame mais complexo. Ele conseguia controlar as informações necessárias à movimentação de caracteres e à interação entre máquina e jogador, mas se tivesse que fazer mais que isso, fracassaria. Era preciso um segundo chip para controlar a tela, gerar cores, processar imagens e movimentá-las em uma velocidade mais alta. Os outros concorrentes utilizavam um circuito integrado desenvolvido para Microcomputadores mais antigos era o TI-9918 da Texas Instruments. Ele era capaz de gerar de 6 a 8 cores. A máquina da Nintendo precisava de uma quantidade maior de tons para as imagens que o Emura buscava. No fim. Seriam 52 tonalidades O Emura juntou uma equipe cada vez maior de engenheiros e programadores Debruçou-se em cálculos e várias experiências Para determinar o número máximo de sprites que poderiam gerar numa tela Os primeiros cálculos resultaram bem insatisfatórios Para que um jogo parecesse mais realista do que nas máquinas dos concorrentes Era necessário uma soma maior de sprites Os engenheiros então modificaram o circuito Fizeram experiências novas para descobrir o tamanho máximo de um objeto E quantos deles poderiam se mover ao mesmo tempo Além do número de funções que poderiam embutir num semicondutor Os engenheiros atingiram seu limite no projeto de dois chips Agora precisavam se aliar de alguma forma a outra empresa Pois sozinho seria um fracasso. O Emura e Okoi se reuniram com representantes de fábricas de semicondutores. Determinara-se que dois chips eram necessários. Uma para a unidade de processamento central, a CPU, e outra para o processamento de imagens, a PPU. O eventual fornecedor teria que ajudar no projeto e produzir as duas unidades. Só assim, o objetivo de Yamauchi, o preço mínimo, seria alcançado. Só que, negociar com a Nintendo era difícil todos os chips teria que ter um custo de dois mil ienes por aparelho cerca de dois dólares e claro nenhuma empresa aceitou por esse valor mas yamauchi fez uma proposta a rico uma das gigantes da eletrônica ele propôs comprar 3 milhões de chips em dois anos e claro assim eles aceitaram mas todos na empresa pensavam que isso era uma loucura os maiores fabricantes de videogame do japão vendiam entre 20 mil e 30 mil unidades onde usariam 3 milhões de chips no momento da assinatura do contrato o chefe da equipe de cinco homens a cargo do projeto comentou polidamente que esperava levar para seus filhos o novo sistema pois bem as expectativas foram totalmente superadas no final de 1986 a Nintendo era a maior cliente da Ricoh, representando 70% das vendas da divisão de semicondutores da fábrica. Mas havia outros grandes fornecedores, como a Sharp, a Mitsumi, a Fuji e a Roche. Os subempreiteiros chegavam a somar 30. Os contratos com a Nintendo se colocaria entre os mais lucrativos da indústria de semicondutores e eletrônicos. A Ricoh e a Sharp inauguraram divisões cuja única função era atender a empresa de videogames mas mesmo assim os fornecedores logo descobriram que não era fácil satisfazer Hiroshi Yamauchi nenhum cliente exigia um percentual menor de defeitos mas o esforço compensava uma pesquisa realizada entre 91 e 92 apurou que a Nintendo gastava um bilhão de dólares anuais em semicondutores Mas isso ainda é mais para frente Vamos retornar aos anos 80 Nenhuma palha era movida sem autorização de Yamauchi Todos tinham ideias para melhorar o aparelho O modem, expansão, teclado, leitor de disquete Vários componentes extras Mas tudo isso elevaria o custo por isso, Yamauchi eliminava tudo e deixava apenas o essencial. Mas chegou um dia em que ele foi convencido por sua equipe, Yamanishi, Yokoi e Uemura, a deixar um conector auxiliar, que no futuro poderia ser usado para todas essas funções citadas, através de add-ons. Isso teria um custo a mais, mas era baixo. Então bingo o conector abrir o caminho para a expansão a adição de qualquer equipamento de um modem a um teclado eis que depois chamariam a máquina de cavalo de troia de Amaut. ele entrou na sala de estar das pessoas apenas com um par de controles inocente como brinquedo, mas com capacidade para fazer bem mais do que processar jogos. A Nintendo se gabaria desse feito muito tempo depois. Eles disseram, nos estágios iniciais do desenvolvimento, previmos essas possibilidades. Assim, embutimos uma função de transmissão de dados e um terminal de conexão para o adaptador. Isso dizia num relatório corporativo da empresa em 1989. Pronto, mas ainda faltava decisões mais práticas como seriam os controles como parecer um brinquedo se era um computador vamos lá foi decidido que teria dois controles e teriam dois botões e um dpad. no controle 2 um microfone ele teria bordas arredondadas seria delicado menos ameaçador seria de plástico e as cores vermelho e branco o ano de 1983 foi significativo para a Nintendo. Yamauchi expandiu a nova fábrica, a fim de aumentar a capacidade de produção da empresa, cujas ações passaram a figurar na mais respeitável divisão da Bolsa de Valores de Tóquio, e começaram a vender a novidade que seus homens, após meses de trabalho febril, haviam criado no mais absoluto sigilo. O sistema ainda custava mais do que Yamauchi planejava, cerca de 100 dólares, mesmo sendo mais caro, ainda era metade do preço dos consoles da concorrência. Em maio, ele ofereceu o produto a um atacadista, o Shoxin Kai Group, mas impôs um preço tão baixo que a loja quase não teria lucro. Mas ele disse: Garanto a vocês, vocês vão vender muito porque os jogos são excelentes. Não queiram lucrar alto com o hardware. Ele não passa de uma ferramenta para vender software. É com os jogos ganharemos dinheiro isso tá ligado né é uma prática até hoje anos depois a nintendo experimentaria do seu próprio veneno vocês lembram né na reunião anunciou se o nome do novo aparelho tratava-se do primeiro Family Computer, ou computador da família, ou Famicom. Esse é o nome do Nintendinho aqui no Japão. Empurrados por uma artilharia publicitária, 500 mil aparelhos sumiram das prateleiras das lojas nos primeiros meses. Seis meses depois, porém, pouco antes do ano novo, a abertura de temporada da indústria de brinquedos aconteceu uma catástrofe. Começaram a chegar reclamações. Masayuki Uemura e Gampei Okoi e foram chamados a sala de amaut certos jogos desenvolvidos para o Famicom paralisavam o sistema nervosos os engenheiros voltaram ao laboratório e trataram de reproduzir o defeito um dos circuitos integrados se fechava quando determinadas informações atravessavam certos caminhos algo como uma colisão de vários veículos numa estrada mal projetada, arrastando-se até a sala de amaut que certamente teria um ataque de eles levaram o problema e também a solução. Era preciso corrigir o circuito no chip. Uma operação bastante cara. Yokoi sugeriu que a empresa fosse substituindo as unidades à medida que os clientes fossem reclamando. Hiroshi Imanishi, que cuidava do marketing do novo produto, lembrou que o problema não se limitava ao número de unidades de chips com defeitos. Uma eventual publicidade negativa poderia custar Bem mais do que centenas de milhares ou talvez milhões de ienes que seriam gastos no conserto ou na substituição das máquinas. O pior era que Yamauchi perderia boa parte daquele ano, um período no qual os concorrentes poderiam copiar a máquina e lançá-la, conquistando os clientes que a Nintendo se empenhara tanto, inclusive financeiramente, para cativar. Yamauchi ouviu a opinião de todos na equipe e como sempre as ignorou completamente e deu a sua decisão final peçam todas as unidades de volta isso foi uma ordem todos os Famicom foram recolhidos nas lojas e depósitos e encaminhados novamente a fábrica, que foram prontamente reformados com a substituição do chip defeituoso por causa disso, a Nintendo ficou fora da temporada de vendas e perdeu milhões de dólares mas sabe o que aconteceu? Yamauchi ganhou a sua aposta a empresa comercializou o primeiro milhão de Famicom e ainda não via sinal de queda nas vendas em pouco tempo, milhões eu disse milhões de famílias compraram o sistema e passaram a pedir jogos e mais jogos resultado a Nintendo vendeu toda a sua produção e a Amauchi percebeu que a ênfase no hardware com seu mercado limitado deveria ser transferida para o software cujo mercado não tem limites em desespero o comércio varejista telefonava para a empresa exigindo o produto os novos jogos eram aguardados com um fervor que chocava os comerciantes. Não só eles, mas como os pais, distribuidores e todos à volta desse fenômeno. As crianças acampavam na frente das lojas a fim de comprar suas cópias antes que se esgotassem. Era o início da Nintendo Mania e Yamauchi lucrava mais do que nunca. Nesse período, chegou a ser o homem mais rico do Japão. O sucesso do Famicom não tinha precedentes. Os 14 fabricantes de videogames concorrentes acabaram se retirando do mercado. O MSX passou a ser comercializado não como videogame e sim como microcomputador. Uma empresa chamada SEGA, pequena fábrica de fliperamas, lançou no mesmo ano do surgimento do Famicom um equivalente o SG-1000, exatamente na época do recolhimento. No entanto, fracassou. Quanto a Atari, embora colocasse no mercado sistemas atualizados, não representava perigo a hegemonia da Nintendo. De maneira imperceptível, aquilo que começara como um negócio familiar, se tornava um dos maiores empreendimentos do Japão, para não dizer do mundo. A história desse console é incrível, não é mesmo? Mas, na história da Nintendo, o Famicom é apenas um capítulo. Tem muito mais coisas. Tem o Mario, tem o triunfo nos Estados Unidos, tem uma certa guerra por aí. E tem algo que me deixou bem curioso. Como é que a Nintendo viu o surgimento do Sonic? Tudo isso tá vindo por aí. Mas como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Quero saber de você.